Olá, entrando aqui conforme combinado. E aí, como estão? Nesse dia de mais um dia de quarentena, né? Leonardo, pedindo solicitação ao vivo, daqui a pouquinho a gente começa. Vou... Deixa eu esperar um pouquinho o pessoal entrar. Tá me escutando? Veja se é o som aí de vocês, que aqui tá normal. Tá dando pra ouvir? Luciana? Como tá indo no Rio Grande do Sul? Clarice, em Recife É o um áudio aqui, o pessoal tá falando que o áudio está bom Flávia Priscila Pati, Lorena Cíntia, isso aí Andréia Matheus Cauê, olha só o Cauê na nossa... Secretário lá da Unidade de São Paulo Presente E aí, fizeram o que hoje? É, hoje eu acordei um pouquinho tarde Mas Já fiz bastante coisa aqui Não sei pra vocês, mas eu tô trabalhando bastante Não tô conseguindo ficar à toa não Estudou, a Clarice, isso aí já fiz algumas reuniões Estudo na imunização Que legal Eu também estou doida para as aulas voltarem Em breve Se Deus quiser Em breve voltaremos, não é? Mas não vamos deixar de estudar Fiz radiesse no rosto Que coragem <risos> Ótimo, né? super bom, um bioestimulador, muito bom mesmo, mas dolorido um pouquinho, não é? Fazer o curso de harmonização facial avançado, que bom, olhe, bem assim, faça assim, vai, isso é um diferencial para você no seu consultório, tenha certeza. Isso aí, estão me ouvindo bem, então? aguardando mais um minutinho e vamos lá. Qual é a sua dúvida profissional? Você tem alguma dúvida? Você quer conversar comigo sobre o quê? Vamos lá. Vou colocando aí as dúvidas de vocês para eu poder eh, selecionar um participante aqui comigo hoje. Ana ah, Carol entrou Deixa eu ver hum. Alguém tinha pedido solicitação aqui Deixa eu ver se a pessoa está online ainda Aqui Cintia Cíntia, Cíntia bom está online e qual que é a dúvida dela não entrou, vamos lá. Bom, eu hoje fiquei bem focada aqui nas minhas coisas, coisas. Sônia. Minha Sônia Olá, doutora Olá Não estamos te vendo, Legal, Pois é, eu tenho que ajeitar aqui Eu preciso ajeitar minha câmera Só um momentinho uhum. Estou fazendo parte do pós Eu sou enfermeira Estou adorando fazer esse curso Que bom, você é de onde, Sônia? Porto Alegre, que legal. Não consigo conhecer a professora que... Luciana, a Fácia, a Matheus. Sim, sim, já passamos com aula com ela. Maravilhosa, doutora Luciana. Cosmetologia foi a disciplina que ela nos nos deu na, na aula de cosmeto. Muito bom, e conseguiu arrumar sua câmera aí? É, tô tentando. Tô amadora aqui, doutora. Amadora? Amadora. Ah, amadora. Amadora. Ah. É... Talvez só se você virar na tela mesmo do Instagram, você tem um botãozinho que você inverte a câmera. Ah, sim. Ali em cima, do lado ah. direito, talvez superior direito, dependendo do teu celular. Ah, eu o acho que é... superior esquerdo O meu no superior esquerdo Pra gente conhecer, né? É <risos> Ai. Isso, aí ó, virou Agora voltou um toque Virou? Só. Não? Tinha virado, Não um toque só É um toque aqui em cima, né? Isso, tem uma bolinha assim, olha, com duas flechinhas. Pois é, mas... Virou? Ah, ah virou. virou. virou. Ah, então isso sou isso, eu, cara. doutora. Bom, estamos te conhecendo. Pois e então, qual... vamos... Qual a sua dúvida? O que você quer me perguntar? Vamos aproveitar. Não, é que agora com essa história do corona, né? A gente vai ficar mais em casa, eu acho que a gente vai aproveitar para fazer grandes estudos, né, e apesar de que eu sou enfermeira, eu já tô quase em fase de aposentadoria, e vamos firmes nessa, né, porque enfermeiro tá em linha de frente agora, né, nessa, nesse problema todo de pandemia, né. É, os, os enfermeiros estão na ativa, né. Você não está trabalhando. Eu estou aguardando agora, porque eu sou funcionária do Estado. Então, estou aguardando, já está saindo no diário oficial, mas eu acho que eu vou ter que retornar, né? Porque eu tenho que dar apoio para toda a minha equipe, né? Tenho que retornar, tenho que voltar. Hum. Mas é isso. Entendi. E você está em que modo da posse? Eu tô no tá. oitavo. E você pensa, assim que passar toda essa, é. esse auia do coronavírus, vamos voltar com as clínicas, né? Aí você pensa em na parte estética também. É, tem que ser, né? Vamos, hum. vamos firme, vamos uh, tirar de letra tudo isso, se Deus quiser, né? É, a gente não pode desanimar, porque a economia precisa manter, as pessoas precisam continuar trabalhando. E sim. Logo, tudo isso vai passar e a gente tem que preparar, preparado com as clínicas, com tudo, para a gente poder atender nossos pacientes, nossa demanda, né? Sim, então, sim. Isso é sim. fato. O programa daqui para frente vai ser tudo online? É, a, gente ter, nossas sim, aulas. a gente vai ter sim, aulas online para não atrasar a formação de vocês A conclusão uhum. Então acho super importante E depois a gente vai ter as práticas Assim que tudo for liberado Sim, é. sim. Aproveitando que ser é enfermeira né, A enfermagem teve agora um grande, um grande avanço E as coisas estão se estabilizando Na enfermagem, ainda bem E isso é muito positivo para vocês Então Eu não me entendi, o que, que a senhora falou? E agora a enfermagem avançou, né? Está se estabilizando no mercado ah, da estética. E uhum. aí isso vai ser muito bom para vocês, né, enfermeiros, estarem atuando com mais segurança, com mais respaldo do conselho. Isso é importante. Exatamente, exatamente. É, era uma visão diferente do passado, né? Que a formação nossa não, não dava esse... É, não, nos, não, não deixava a gente ser avaliado, às vezes, nesse outro lado da, da, da estética, né? Agora, houve essa forma diferenciada que a gente pode é, entrar nesse mercado junto como esteta. E ir em frente, mostrar o, os nossos estudos, colocar em prática. E eu acho que é bem interessante... Eu acho que a gente precisa disso, né? Sim, e, e um reconhecendo o outro, né? As áreas se reconhecendo e reconhecendo a atuação dos demais profissionais da saúde. Mas muito bom te ver aí na ativa, estudando, né? se interessando pela área. Isso é muito importante. Sim. E não deixar a peteca cair, não, né? Deixar... É, que não, não pode se mesmo. Se manter saudável. Né, um isolamento social, que é o que a gente está é, fazendo agora, para quem pode, para quem não pode, infelizmente, ou felizmente, tem que, tem que ter essa abertura e a gente ir se preparando para o próximo passo, que é quando tudo voltar ao normal, não é? E as aulas e tá. também voltarão. Fica certo. Com certeza, certeza com certeza. Um, um abraço, muito um abraço, obrigada. Tá? Foi um prazer pessoa. estar em contato. Obrigada, fique sempre obrigada. online em contato, tá bom? Okay, Beijo. Obrigada, tchau, tchau. tchau. Vamos lá, você tem uma dúvida profissional que quer me fazer a pergunta ao vivo aqui, olha, por visualização. Fala aí sua pergunta para eu te chamar. Gabi, tem interesse em fazer o curso? Como fazer? É... Depende, qual curso e a pós-graduação, qual a tua formação. Né? Aí, entrando no site, você consegue todos o, todas as informações para se inscrever na pós-graduação. Tá? E... Vou te chamar então, Gabi, que daí você faz a sua pergunta aqui, ó, online... Para todo mundo e aí já vou te respondendo. E talvez a sua pergunta, a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também. Vamos aguardar. Olá! Olá tudo, bem? tudo bom, Gabi? Sim. Como está? Nem é espero ser chamado assim ao vivo, né, Massa? Então, eu sou enfermeira. É, uhum. Eu trabalho hoje com representação, uhum. né? E tenho interesse, eu trabalho com estética com produto de cosmético. E tenho interesse em fazer o um curso para entrar na área mesmo. Eu já fiz o curso de enzimas. E já estou já procurando algumas coisas para entrar mesmo no, no, no ramo da estética. Você, ah, então, enfermeira, é de Salvador, pelo que eu li, né? Você não fez a pós-graduação ainda, só cursos é, de extensão. Isso, que na verdade só foi de enzimas no momento. Hum. Então, a pós-graduação é assim ela é importante para te dar o título de é, especialista na área de saúde estética e enfermagem estética. E com isto você, pode, você vai apresentar ao seu conselho, o conselho reconhece o título de enfermagem estética, vai te dar a titulação de enfermeira esperta, e aí você vai trabalhar de acordo com as resoluções do conselho, certo? Com o que está liberado, com o que ainda não está liberado, tudo isso o conselho vai estar tá te orientando. Mas ultimamente, recentemente, você pode até ver uma, uma outra live que eu fiz aí sobre enfermagem, pode ou não pode fazer injetáveis, naquela live explica bastante sobre o, que, o, a situação atual e até onde o enfermeiro pode ir. Então, não há nada que impeça nada que proíba o enfermeiro de fazer determinados procedimentos estéticos, inclusive injetáveis. Outros estão ainda barrados, mas pelos bastidores, o que eu estou sabendo é que logo, logo isso vai mudar para a enfermagem também. Então, meu conselho, o quanto antes você puder fazer a pós porque daí você consegue é, ir se adiantando para quando tudo se normalizar, você já está com pós-graduada com a habilitação reconhecida pelo conselho, que isso é o mais importante, entendeu? Você ter é, um respaldo do conselho para sua atuação. E esse respaldo, o que que é? É a habilitação oferecida pelo conselho. Porque não basta mim fazer a pós graduação e não, e não habilitar pelo conselho, não levar o título para o conselho habilitar, não adianta nada. Tem que fazer a pós, pegar o título, levar lá e o conselho habilita. E aí, isso vai te dar uma segurança para trabalhar melhor. Melhor assim, mais respaldo, né? Uhum. Obrigada. Então, assim, meu conselho é, pode fazer a pós, faça. Tá? A gente tem a nossa pós, né, rápida, rápida. São 11 meses de aulas presenciais. Tem toda uma parte online também. Então, assim, ela, a gente facilitou no sentido de você a vai para... Sala de aula para fazer prática mesmo para poder colocar a mão na massa E pegar experiência Tá? Então as enfermeiras, as enfermeiras As enfermeiras adoram, gostam muito Você pode ver aí o pessoal falando E realmente Não só enfermeiras, mas farmacêuticos biomédicos, fisioterapeutas Também Estão nessa Nessa batalha juntos Tá bom? Obrigada pela participação Obrigada, também de Salvador. Pronto, pode contar comigo. <risos> tchau, tchau. Isso aí, gente. Alguma pergunta que não há mais? Fui regularizar meu consultório de enfermagem, a vigilância não aceitou. Tive que abrir para solicitar levar como comestecista em enfermagem com pressão secundária, ou seja... Eu não poderei. Bom, Márcia, eu não sei de onde você está falando, se você.. Qual é a cidade? E a vigilância é municipal, então você tem que seguir muito o que cada município está é, determinando. Mas se existe uma, uma resolução do próprio COFEN sobre consultórios de enfermagem, eu acho que o caminho melhor é você procurar o Corém da tua região e tentar se informar com o Corém, para que ele te oriente devidamente como você abre esse teu consultório, porque o Corém e os conselhos, eles têm todo esse caminho, toda essa, essa orientação para te dar. Aí tá? você paga o Corém, você é registrado no Corém, então eles, você pode muito bem mandar um e-mail, escrever uma. Ir, ir até lá. Né, e tentar contar telefone para saber qual é a orientação devida para a sua situação, tá bom? Sou sua fã, como fico nisso das aulas em Recife, essa paralisação. A gente vai esperar esses 15 dias, tá, Fernando? Mas a gente vai voltar, assim que possível a gente volta. E a gente já tem um plano B aí para vocês, alunos, de né, Público. Inclusive hoje, às 6 horas da tarde, tem uma aula marcada comigo, lá na plataforma do... Do Nepubu Online. Então, não perca, tá? Compareça, vai lá, se tem que fazer a sua inscrição nessa aula, tá? É, hoje a aula vai ser um, um bate-papo inicial com vocês, mas durante a semana teremos vídeos, vídeos conferência, com todo mundo ali presente, podendo tirar suas dúvidas, fazer perguntas também, mais voltada à pós-graduação. Tá? Aqui a gente vai deixar mais para. Todo mundo, não só quem é aluno, mas todo mundo poder participar. Ah, Clarice, olá. Larissa, pediu uma solicitação. Vamos ver Larissa. Se ela está online. Vamos lá. Qual é a dúvida da Larissa? Larissa não quis participar, Kátia, a Kátia já me pediu duas vezes, vamos ver qual é a dúvida da Kátia E logo logo a gente vai estar... Oi Kátia, tudo bom? Olá, tudo ótimo, boa tarde Boa tarde, você fala de onde? Eu falo de Porto Velho, Rondônia Olha só, Porto Velho, Rondônia Sim E qual a sua dúvida? Então, a minha dúvida sempre é sobre a ozonoterapia. Eu fiz a pós-graduação, finalizei agora em dezembro, que foi meu ambulatório clínico. E estou aguardando só o diploma agora, já mandei o um relatório de atividades. E eu amo a parte terapêutica. Eu também faço pós em acupuntura, né? E aí eu venho vendo sobre a ozonoterapia. E eu tenho muita curiosidade mais sobre a ozonoterapia, como eu poderia estar atuando. Eu sei que já é na parte terapêutica né? que eu poderia estar atuando. Eu gostaria de saber o que a senhora indica, como que está o mercado, né, que a senhora viaja bastante. O que é mais preciso nesse momento que eu posso estar atuando é, mais eficaz com os pacientes? Qual é a sua formação? Eu sou biomédica. Ah. Bom, a biomedicina ainda não reconheceu a ozonoterapia como uma prática do biomédico. Ah, isso é uma Sim. coisa que até me decepciona porque eu fui há três, dois, três anos atrás pedir isso. E uma grande professora aqui da Unipulga, ela é biomédica há mais de 10 anos e ela trabalha com a zoonoterapia, mais, nesses 10 anos ela trabalha só com zooterapia, a zoonoterapia, mas o conselho ainda não reconheceu. Segundo Entendi. o conselho ainda, é, ainda faltam alguns dados que eles querem pegar direto com a agência sanitária, Anvisa, etc. Enfim, diferente da enfermagem e da farmácia que já reconheceu a zoonoterapia como prática de seus profissionais. Então, você, como biomédica, você vai trabalhar como biomédica e ozonoterapeuta. Tá? Entendo. Assim como a doutora Milena e assim como outros biomédicos. Não trabalham como biomédicos na ozonoterapia. Trabalham como ozonoterapeutas. Aí, como ozonoterapeuta, você vai poder utilizar todas as práticas que você. É que você fez o curso online, né? A ah, disciplina é online. Foi online, em novembro. Não fiz o curso ainda. Não fiz o curso, quero fazer. Isso. Assim que você fizer o curso, por exemplo, durante o curso que tem prática, você vai aprender todas as práticas que o... a ah, Ellen me lembrou. O fisioterapeuta também pode fazer osomioterapia. Não <risos> quis esquecer do ou não, tá, Ellen? É... Você vai poder você vai aprender as práticas é, durante o curso. Então, tudo aquilo que você viu na teoria, você vai presencialmente em práticas durante o curso. E você vai poder utilizar as terapias para... É, complementar, complementares juntamente com é, dores, alguns tipos de doenças. É, Nossa, são mais de 242 doenças que a terapia tem intervenção hoje em dia, tem utilização e aplicação. Tá? Sim. Em alguns países ela é usada até mesmo em primeira solução primeiro caso, usa ozônio depois é para outras terapias mais agressivas. Aqui no Brasil não é assim, ela é usada como uma complementação, como uma terapia à parte, o que já é até aceita pelo SUS, assim como a acupuntura, assim como outras terapias. Então você, neste momento, o que eu vejo? Depois que você fizer o curso é capacitada e ser o terapeuta, você pode trabalhar com todas as partes, inclusive, dores. É, que é o que eu mais quero. É, dor é muito bom, e segundo... É, as, as, por exemplo, a Milena trabalha na, em Poço dela muito com dor, muito com atleta, trabalha muito com pacientes que estão debilitados por outras doenças e faz terapia conciliando com as terapias tradicionais e até por recomendação médica. Como os médicos não podem fazer eles, aqueles que conhecem, sabem bem da terapia, eles indicam a algum profissional que faça, para poder acompanhar os pacientes dele, usando também a ozonoterapia. Então, assim, tem um campo muito amplo, ainda mais você numa região, é, imagino, carente de, de tecnologias, de novidades, enfim. Então, você pode começar a crescer nessa parte da ozonoterapia como ozonoterapeuta, atuando Sim. com dores e todas essas outras prevenção... Osomoterapia trabalha muito na prevenção No anti-aging né, No envelhecimento saudável Então assim, tem muita Muita, muita, muita área Que, que eu posso que aproveitar Você pode trabalhar um conjunto com o dentista Porque o dentista pode fazer terapia Mas de repente o dentista não sabe fazer Mas você sabendo fazer Você trabalha em parceria com o dentista Entendo é, eu, Aproveitando, se eu trabalhar com uma enfermeira A parte de curativos Ela pode estar realizando também, né? Sim, sim, você pode trabalhar a parte de curativos, principalmente as bags, muitas uhum. bags você nem usa injetável, você usa bag, você usa a terapia local, óleo, enfim, tem muitas coisas que a terapia pode fazer é, mediante é, a, diversas doenças existentes. Né? E uhum. prevenção também. Então, prevenção. É. Aproveitando a live, eu posso fazer outra pergunta? Pode, lógico. É, eu realizando a saúde integrativa, é o curso, né? É, eu faço a pós acupuntura, já estou com o décimo módulo. E tem muitas coisas que eu já vi. Abate também a matéria ou não? Eu teria que concluir a pós para juntar e poder abater algumas coisas da saúde integrativa. Dentro da pós de saúde integrativa do Refuga. Os alunos que já são alunos no Cuba que já fizeram a especialização na área de saúde estética, DEMX estética, farmácia estética, enfermagem estética, algumas disciplinas você vai eliminar. Abater. Tá? você vai abater, abater. E esse vai é cursar outras disciplinas que você não teve na grade de estética. Entendi. Isso justamente para vocês terminarem a pós em seis, sete meses, vocês já terem uma segunda especialização, que é a especialização em saúde integrativa. Entendi. Muito é, então, obrigada. Isso é só para no e público, porque se é um aluno que vem de outra instituição, as grades, em, em, se bater essas disciplinas, a gente não tem como eliminar. Né? Então, como a gente tem algumas disciplinas iniciais é, bem parecidas com a da estética, então a gente consegue fazer essa, essa dispensa. Tá gratidão, é muita gratidão. E vai fazer sucesso aí na tua cidade. Obrigada, amém Gratidão Muito obrigada por participar tá Eu bom? que agradeço Tchau, tchau Tchau, tchau Só aí, acabamos de falar com a Kátia Uma dúvida que talvez Poderia ser a sua também Muito obrigada A participação da Kátia Da Sônia Por estarem aqui participando e agora vamos mais a uma única transmissão. Ana Carol, professora, ela está aí? Se a Ana Carol estiver aí, preciso chamá-la, que a gente tem um recadinho para. Deixa chamá-la por aqui, pelo Instagram, pelo. Deixa eu ver. Se ela está na live. Porque aí eu vou chamá-la, porque a gente tem um recadinho sobre tudo isso que está acontecendo hoje. Tiago Moura perguntou para mim: a usanterapia, é necessário ter alguma formação na área da saúde? Bom, depende muito do nível de atuação que você vai ter com a usanterapia. Nós exigimos, sim, que o as pessoas que queiram participar dos nossos cursos, eles têm pelo menos formação na área da saúde, tá? Mas, dependendo do curso, dependendo do, do profissional, não, porque é uma terapia, assim como uma cultura, assim como foi estética, antes de ser regulamentada, então, a, a uso terapia não é regulamentada. Nós, profissionais da saúde, a farmácia regulamentou para farmácia, enfermagem enfermagem, fisioterapia fisioterapia, mas... É, não é uma profissão regulamentada como a estética não era antigamente e passou a ser a partir de agora. É, Ana, é, nós vamos fazer aquela apresentaçãozinha, temos mais aí 15 minutinhos para falar um pouquinho sobre o coronavírus. Aproveitar, né, gente? Porque a Ana me sugeriu e eu falei, ué, vamos passar algumas informações aí atuais e necessárias, porque a gente vê tanta fake news, né gente? Tanta, tanta, tanta, que nada como ouvir de profissionais da saúde e que entendem de vírus algumas coisas, não é? Então, vou chamar a Ana aqui, ela é professora nossa também, da Pós-Mipuga, e ela vai estar falando conosco. Oi, Ana. Oi, tudo bom? tudo bom deixa eu por aqui bom tava conversando com a doutora ana esses dias né principalmente pela pandemia que a gente está vivendo por conta do coronavírus e é papel nosso profissionais da saúde esclarecer a população em relação a esse vírus né bom aí a gente conversou tá falando tanta questão negativa né vamos falar um pouquinho o que que há é de novo né em relação a esse vírus o que é que eu queria esclarecer primeiro para vocês que o coronavírus é uma família de vírus de RNA muito antiga vou até colocar aqui para mostrar no computador para vocês virou? virou bom olha só mostrando que esse coronavírus ele existe em animais tava conversando com a doutora Ana em cachorros e em gatos tanto é, não sei se vocês escutaram fake news do pessoal querendo pegar a vacina de cachorro para se vacinar contra a corona. São vírus muito distintos e que não vai dar imunidade para a gente, né? E agora em 2019, como mostrando ali no, na imagem, o SARS-CoV-2 com a COVID-19, né? Em 2002 teve um surto da SARS, essa síndrome respiratória, e agora COVID-19. E sabiam que já era previsto esse surto por conta da China ter mercado de animais e eles utilizarem como fonte de alimento? Tem trabalho de 2007 mostrando isso. Se vocês quiserem, depois a gente pode enviar. Isso. Bom, e é exatamente o que a gente estava comentando. Olha bem para isso aqui. Animais que contêm o vírus, utilizados nesses mercados... Sabe-se que essa família de vírus conseguem se misturar. E o que hoje a hipótese aceita do surgimento desse vírus é que esse vírus foi uma mutação de uma mistura do vírus do corona encontrado em morcego e nesse pangolim. Uhum. E assim, o que, que a gente tem hoje de medicamento, né? Uma primeira alternativa, já que vacina é algo que vai demorar. A gente tem alguns trabalhos... Mostrando sobre o uso da hidroxicloroquina, vocês já devem ter ouvido falar, né? Bom, é um medicamento utilizado para quem tem lúpus, artrite reumatoide e também malária. O pessoal, escutou isso e saiu comprando loucamente nas farmácias. Só que esse medicamento ainda está em fase de testes. Foi feito um desses trabalhos em 26 pacientes. Só que assim. Quem trabalha em desenvolvimento de medicamento sabe que os trials clínicos têm que ser feitos duplo cego. O que, que significa isso? Quem está administrando o medicamento e quem está recebendo, ninguém sabe quem está recebendo placebo ou quem está recebendo o medicamento. E, infelizmente, esse trabalho tem esse viés, não foi feito utilizando duplo cego, né? Bom, mas os estudos são promissores. O que, que esse fármaco, né, a hidroxicloroquina, faz no organismo? para que minimize os sintomas da Covid-19. A gente tem um aumento do pH, principalmente lá no Morganella, que é o fagolisossomo, que vai corroborar para destruir o vírus. Outra questão é que também tem um bloqueio da apresentação desse antígeno para outras células. E aí, com isso, você tem um, uma menor resposta imunológica, uma resposta imunológica exacerbada, que também é algo ruim para uma infecção viral, nesse controle. Então, os estudos são promissores. Só que, como a Vigilância Sanitária já soltou uma nota, o pessoal da Sociedade Brasileira de Infectologia também, esse medicamento ainda não está liberado para uso, da gente sair comprando em farmácias. Mas sim que vão continuar os estudos para que esse medicamento seja liberado E vacinas? O que a gente tem hoje, né? O pessoal lá do NIAID nos Estados Unidos estão trabalhando no desenvolvimento de uma vacina de RNA mensageiro Então uma vacina de DNA É uma vacina que não tem uma resposta imunológica tão forte Mas já é um começo, né? E aqui no Brasil, né, vamos valorizar a nossa ciência. A gente tem o pessoal da USP de São Paulo, lá do Incor, o professor Dr. Jorge Calil, que está trabalhando no desenvolvimento, utilizando umas partículas que chamam VLP, que é uma partícula semelhante a vírus, mas não é o vírus. E com isso, utilizar na superfície dessas partículas uma proteína do vírus, que nesse caso é a proteína que o vírus usa para entrar nas nossas células, que é a spike. E eles prevem que daqui a alguns meses já vão começar os estudos em animais. Então a gente pode esperar nesse cenário que, num prazo, sendo assim otimistas, né, pensando vamos dar tudo certo, em um ano a gente já teria uma vacina, né, para essa pandemia que está acontecendo. Só que o que a gente não pode deixar de lado, já que a gente não tem nem medicamento nem vacina é o controle da propagação do vírus, né? Medidas de ficar dentro de casa realmente. É, essa questão de controle era super importante, principalmente agora, né? Nessa, nessa, nessas primeiras quinzenas que a gente está passando uhum. aqui de quarentena. E a gente sabe, né, que passada essa quinzena, passado esse, esse período mais crítico, algumas coisas vão voltar ao normal como as clínicas, como as escolas, porque não vai ficar três, quatro, cinco, seis meses parado, todo mundo em casa. Eu não acredito nisso, sei, Carol, qual é a sua expectativa, mas que a gente volte com todos os cuidados de higiene necessário necessários para não hum, espalhar essa, esse vírus por mais esses meses, até que tudo esteja mais avançado, não é? A situação complicada, quando a gente conversa com virologistas né, que trabalham, estudam esse vírus, é que ele tem um período de incubação muito alto, né? chegando assim de 15 dias até 23 dias. Então, o cenário que a gente está vendo hoje, dessa quantidade de mais de 1.500 casos, né? não vi a quantidade que está agora. É de quem pegou esse vírus nesse tempo para trás? né? Nesse período, esse pessoal estava tudo assintomático e contaminou outras pessoas. E ou contaminando seja... mais gente, né, possivelmente, porque eu não é. sabia. Por isso que agora nesse período, imagina, a gente tem essas 1500 pessoas, só que a gente tem um problema muito sério. Quem está sendo testado hoje? Pessoas que dão entrada em hospital. É. Porque a gente não tem teste suficiente para todo mundo. Né? É, e, e, e, e tem pessoas que têm algum, sim, algum dos sintomas, está com corona, vai para o hospital e não faz o teste. Exatamente. Porque não é, não é estado grave. Então, só é está em que... estado mais graves. Para fazer o teste. Então, o que a gente está vendo aí é quem está em situação mais grave, né? Quem está é. com vírus assintomático, a gente não está sabendo. É, e tem que trabalho que mostra assim, que essa transmissão do vírus ela aumenta a cada cinco dias, ela dobra. Então vamos pensar, hoje a gente tem 500 casos, em cinco dias dobra o pessoal que estava vendo a questão lá da China, quando começou o foco lá, né? Só que a gente tem um problema aqui no Brasil, é que a gente não tem um foco, igual foi lá na região de Wuhan, né? Que eles conseguiram conter, mas mesmo assim espalhou. Numa população de 1 bilhão, a gente chegou em mais de 80 mil casos, com mais de 3 mil mortes. Aqui no Brasil, quantos focos nós temos? São Paulo, Rio de Janeiro... Goiás, né? Ali em Brasília, mais algum? Tá parecido Nossa. com os Estados Unidos é. não, que os Então Estados Unidos aí a gente mais não pode jogar que seria achada cinco dias é, Eu vi os, os Estados Unidos, acho que tá com mais foco do que a gente, né? Que lá Deus. chegou primeiro, né? É. Que a gente é, Bom, Infelizmente tá. a gente tá nesse período e a gente tem que se adequar a esta situação da melhor forma. E, lógico, a quarentena, ela é, ela é super importante. Parece que o Pernambuco também já tem foco. Uhum. Ela é super importante, mas a gente tem que se lembrar que quando voltarmos às nossas atividades, ainda assim, precisaremos voltar com todas as questões de higiene impecável. Sim, porque o vírus ainda vai estar circulando. Vai estar circulando. Se a gente não quiser parar realmente desse tipo de ficar meses, né, sem trabalhar e que que comércio que vai aguentar isso, né? É, não. A economia do Brasil não aguenta. Imagina você que tá em casa e assistindo, tem sua clínica, né? Tá paradinha. Paradinha. Sem ficar, sem, sem receber, sem atender. Como que você vai se manter? Como você vai manter a tua família? Aí, e ó, Belo Horizonte, o pessoal falando já tem foco. É, Belo Horizonte também parece que já tem foco. E os funcionários... De empresas que poderão ser dispensados. Quer dizer, a gente não pode Além do caos na saúde A gente não pode ter um caos financeiro e econômico No Brasil assim. Por isso que eu acredito que essa semana Que realmente nós estamos parados né? Paralisamos o comércio A gente está naquela fase que o pessoal chama de mitigação Você fecha escola Você fecha Tudo que é serviço não essencial Infelizmente a gente da estética entra nisso né? Não seria é. um serviço essencial nesse momento e também faz o isolamento social, a gente está nessa fase Se a gente conseguir realmente segurar agora A gente evita um pico maior previsto lá em torno do dia 6 de abril Então a gente faz aquele famoso achatamento da curva, né? Para uhum. minimizar a questão de disponibilidade de leito que a gente tem aqui no Brasil Infelizmente, se continuar nessa proporção que a gente está, não vai ter lugar para todo mundo, né? daí então, pelo menos reduz uhum. essa quantidade de casos, não, não dá uma sobrecarga no sistema de saúde e a gente consegue passar por essa de forma é. mais amena, né? É, crise econômica, como a Monique está Monique falando ali, a gente vai inevitável ter, sim, é inevitável. E a gente está fazendo de tudo para poder ter um, um, um problema menor, que seria as mortes e as contaminações. Então, tudo uhum. isso da quarentena, da gente ficar em casa, da gente abrir mão de abrir as clínicas, da gente abrir mão de abrir as escolas. Isso tudo é um sacrifício, assim que a gente está fazendo. Isso vai ter impacto econômico na de todo mundo, sim, com certeza. Né? Os comércio, shoppings, tudo, tudo, tudo parou. Como a Carol disse, só ficou mesmo os serviços essenciais. E olhe lá, né? Uhum. E... Mas a gente é uma coisa que a gente está fazendo pro realmente da, da humanidade, do próximo do outro, para não espalhar esse vírus mortal aí para as pessoas. Então, Imagina, gente... a gente já tem isso na história, né? É... A gripe espanhola, tanta coisa que já aconteceu, a gente vai deixar, agora que a gente tem tanta assim, condição de, de saúde, tecnologia envolvida, chegar num ponto desse e mostra o quanto nós somos frágeis e interligados, né? É, e a gente tem conhecimento, a gente tem hoje a rede social, como a gente está aqui podendo passar informações, então a gente tem muito mais facilidade do que foi há alguns séculos, um século atrás ou alguns anos atrás, com outras testes que houveram. Então a gente tem que estar sim mesmo contido e aguardar, né? E não deixar espalhar fake news para pessoal espalhar. que tá louco. deixar espalhar. Eu, por exemplo... Eu, desde sexta-feira, não saio de casa, nem desse Eu também tô na mesma, tô aqui trancada do nem quarto pra descido. sala, da sala pra cozinha. Tá? Então, é assim: a gente tem que fazer a nossa parte consciência. Eu vi gente hoje na televisão falando que vão prender os que estão fazendo festas. Nem fazendo... em São Paulo tá tendo festa, tá tendo. Não arrende, é tipo. Gente, é isso, eu acho assim, é as que é pessoas essa? não estão tendo gente, dimensão do que a gente está vivendo. Eu ouvi o governador de São Paulo falando justamente isso, quarentena não é férias, 40... a gente está em estado de... é como se fosse uma guerra, só que a gente dentro de casa. Então acho que. É Com um inimigo invisível, né? Com que é o um vírus, a gente invisível. não vê. A gente não vê. Então, não é férias, é uma guerra Consci... tá. Conscientizar os idosinhos. Eu estou é. aqui em Ribeirão, mas minha avó está lá em Goiânia. Olha que eu escutei, que é ir no, na feira comprar café, porque o café do supermercado não presta, diz ela Só que lá em Goiânia, o governador decretou que feira livre, nada está funcionando As medidas lá estão mais extremas do que a gente está vendo por é, aqui E falando em feira, é, eu me lembrei de uma coisa Principalmente quem vai comprar frutas, verduras, compra essas coisas, no seja na feira, seja no... Supermercado. Senderão, sei lá o que, que tem aí na cidade de vocês quando chega em casa, tem que lavar, lavar tudo. Não é, Carol? E Lavei a superfície que, que colocou os sacos, colocou na bancada da cozinha? Tem que Higieniza, joga fora os sacos, higieniza. O sacos saco Joga fora e. As legumes, as frutas, eu lavei tudo Lavei até com detergente Água sanitária, é. lava com detergente Depois põe na água sanitária dilui, Detergente deixa de e água ir. sanitária Fiz exatamente isso uhum. E o que foi para geladeira Em saquinho, eu lavei tudo eu Lavei uhum. até saquinho de arroz Lavei tudo, tudo, tudo, tudo, tudo eu Aí lavei. eu só tô pegando, ah, sabe aqueles saquinhos de congelado Que a gente tem guardado? É desses, que aí eu pego, coloco as coisas Depois que eu lavei e guardo tudo na geladeira a gente, é meio, a gente é meio neurótica, né? <risos> já tô assim, hoje eu tava ensinando a Bruna a preparar álcool 70 Ah, então, porque ela tá sem álcool 70 em casa, né? Uhum. Mas também, pessoal, outra coisa também ah, Isso aí, Ellen, eu também entro pela área de serviço, eu não entro pela área social, no meu apartamento E já deixo lá um chinelinho É que eu não saí depois de sexta-feira, mas já deixo lá o sapato, já tiro a roupa ali E põe meu chinelo Venho, é para aquela área suja, né? Vem, é, limpa. sim. Tem que fazer isso, tá, gente? E outra coisa também importante, é. Que a gente está falando. Pessoal, hoje eu falei com uma pessoa, a pessoa não tava em casa, tava na farmácia comprando álcool 70. Hum. Eu falei, mas por que, que você vai comprar álcool 70? Não, porque eu não tenho acabou meu álcool 70 em casa. Gente, você tá em casa. Não tem não sabão? Precisa de álcool 70. <risos> álcool 70 é para quando não tem água e sabão. Concorda? Quando tem água e sabão, gente, não que seja algo que você tem, porque senão realmente não vai dar conta. Se você ficar usando. E a aí é aquele momento que a gente explicar para a pessoa, né? A estrutura do vírus, o envelope do vírus, a gente tem material lipídico. Então você coloca sabão, você destrói tudo isso. Pronto, não Isso. vai ter mais como propagar material al genético. Álcool 70, é para quando você está numa situação que você não tem água e sabão. Aí você vai ter que usar o álcool 70. Então, guarde o álcool 70 seu para essas situações. Em casa, é água é, e sabão, sabonete, por favor. Porque senão não há álcool 70 que, que vai aguentar essa crise. Lavem as mãos. Não fique com preguiça de lavar as mãos. Tá? Então, as medidas para agora. Lavar as mãos. Cuidado com a higiene, em tudo que toca, não colocar as mãos no rosto, né? Sabe é um outra coisa é um também, Carol? Vai... Uma outra coisa que eu tava pensando aqui outro dia, o pessoal fica pedindo, fazendo pedido de, pedido de delivery. Gente, nossa, chega eu não com tenho as coisas livre. E vou... quem, quem cozinhou aquela comida espirrou, tava com o coronavírus, alguma coisa. Você tá pondo o vírus bem pra tua casa. Não faça isso. Tava vendo stories de um restaurante aqui de Ribeirão. Não vou falar nomes, tá? É. Aí eles lá mostrando: olha, a gente tá tendo medidas para minimizar a disseminação do corona. Aí com o um borrifador de álcool, né? Chegava o um mocinho do iFood, ele abria a caixinha dele, eles só borrifava, assim, ó, umas duas borrifadinhas, tum-tum, e botava comida dentro, eu não aguentei. E eu falei assim, olha, o álcool para funcionar precisa que esfregue, tem que ter o estímulo mecânico, né? E imagina, o pessoal não está tendo cuidado. Não tá não gente, tá estão tudo. gastando material, gastando álcool e não, não peçam, ainda mais você que é idoso, ou que tem um idoso em casa, não peça nada delivery, nada. E se você pedir farmácia ou às vezes fruta, verdura, que o pessoal está fazendo isso levando, antes de colocar é, em casa, tira todo o plástico que veio, lave, higieniza, antes de colocar a mão, antes de sabe de comer, higieniza uhum. tudo, porque senão você pode se contaminar assim dentro de casa. Então gente, e aí já é era isolamento social. Na hora é. que você sair, você passa para mais pessoas. Assim. É, então, assim, não dá. Então, eu, eu... E a campanha de vacinação dos idosinhos? Que não, já ouvi ela... falar que está promovendo aglomeração. Começou hoje, né? Da gripe. É, eu acho que deveria ter sido adiada, do meu ponto de vista, né? Por conta de tudo isso. Até porque uma vacina vai mexer um pouco com o sistema imunológico do, do idoso. E aí, então... o que, que pode acontecer, né? Tem gente que é. manifesta sintoma gripal. Vai achar que tá com sintoma de corona Vai sair de casa e vai para o hospital É yeah. Justamente idoso, que é a população yeah. de maior Fora risco. as filas, né? Se ficar muito aglomerado ali na fila, já era Eu não permiti Que meus pais fossem Eu também porque não permiti não minha avó ir Se ela foi é porque ela é temosa e eu tenho que arrumar uma jaulinha para amarrar ela lá em Goiânia É yeah. gente A gente aproveitou aqui para fazer duas coisas ao mesmo tempo né? Falar um pouquinho da vida profissional de vocês, mas essa questão do corona, ela é super importante para a nossa profissão também, porque logo, logo a gente vai estar voltando, tenho certeza, né? A gente vai ter todo o cuidado durante o isolamento social, mas em breve a gente vai estar voltando para as nossas atividades. E aí, vamos manter esse grau de higiene também. Isso é que nós, nosso consultório a gente tem, né? A gente usa muito álcool 70, a gente lava a mão toda a hora, a gente higieniza tudo, a gente tem muito cuidado dentro do consultório. Mas o problema é quem está chegando no consultório, quem você está atendendo. O problema é né, essa, toda essa outra parte que não depende só da gente, depende também do próprio paciente. Não é? E você que está nos assistindo, que não é profissional da saúde, por favor, não é exagero nosso não. É que a gente conhece essas, a realidade né, e o grau... Da virulência, da, da contaminação. A gente sabe o quanto isso é preocupante. Para quem tem alguma dúvida, tem um filme que a gente assistiu ontem, né? Assistiu. Uhum. <risos> que é meio trágico, mas tudo bem. É mas para quem contágio. não conhece, é um alerta para entender. Para quem não conhece, é bom. Chama Contagem, né? Uhum. E aí, quem, quem quiser, acho que tem no NAL, na tem em, outros, em outras plataformas de filmes aí. Mas... Sim. Assistam, põe, põe os avózinhos para assistir, para eles entenderem a gravidade. Porque é bom falar até em número, né? Aquela questão assim, pega e fala, ah, é um vírus que tem uma taxa de letalidade de 1%. Só que a gente depende do tipo de população que a gente está lidando, né? Olha o Rio de Janeiro, a densidade populacional que tem lá, a condição de vida se a gente for olhar quem vive em favela. Se essa taxa não aumenta. Então, é legal você pensar assim, olha, poxa, se você tem é, 80 mil casos, 1% de 80 mil. Olha a quantidade de mortos de uma vez. É isso que estão tentando é. evitar, né? E que a gente precisa conscientizar. É justamente isso. E a gente é, precisa é, ficar em cima dos idosos, porque parece que... né? As pessoas não têm muita. Eles não têm muita preocupação, parece que não é assim. Às vezes porque já passaram por várias outras situações e, e conseguiram superar, acho que essa é mais uma. Mas a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado, porque realmente é, o sistema de saúde não vai aguentar. Existem já inúmeras cidades fazendo o hospital. É, é virando hospital de campanha, né? está virando hospital de campanha. Isso. Hotéis também, algumas redes hoteleiras do Brasil estão tá oferecendo hotel para virar hospital de campanha. Só para a gente entender que o nosso Ministério da Saúde sabe a gravidade que está por vir por conta daqueles casos assintomáticos que estavam circulando, né? E vai ser muito importante fazer o teste dessas pessoas. O Ministério da Saúde declarou que compraram 5 milhões de testes da China, porque a China, depois que venceu isso, começaram a trabalhar imensamente em desenvolvimento de teste rápido. O pessoal da FAPESP, dia 21 de março, lançou um edital que eles vão é, ceder né, para projetos de pesquisa aqui no Brasil 30 milhões para trabalhar justamente com essa parte de diagnóstico, que agora vai ser um ponto-chave para a gente segurar esse vírus e realmente ter um achatamento da curva. É, os Estados Unidos também já têm exames rápidos. Uhum. Que fazer. fica pronto rapidinho Isso. Que vai servir anticorpo, né? Põe a gotinha é. Igual quando vai fazer testes de diabetes Isso, exatamente E agora nos Estados Unidos O pessoal que está trabalhando na, nas, Nos hospitais, nas felizes Eles estão muito bem equipados De máscara, óculos, luva Então o pessoal que está saindo para trabalhar Não se esqueça de se manter com mangas, calças, Nossa, os, olhos, é os olhos protegidos, é. a máscara, de preferência aquela azul, não é a máscara branca, é aquela mais... A N95. Isso, a N95. E também é, luvas, eu vi pessoal até dirigindo de luvas, gente. Problema da luva. Você tem que colocar. <risos> não, já vi o pessoal fazendo history. Dirigindo de luva e profissional da saúde ainda, meu Deus. Oh, meu senhor. Não tem necessidade. É, a luva é para você, você estar em contato com as pessoas ou com as coisas. Mas depois você tem que lembrar que a luva você não pode tocar em nada, você tem que tirar a lu as luvas, lavar as mãos, para você poder estar realmente protegido. Porque não, você vai estar não... disseminando. Vai estar disseminando do mesmo jeito. Né? Então, não é tão, tão simples assim. Bom, gente, falamos aqui um pouquinho de tudo. Daiane falando que vale ressaltarmos que precisamos nesse momento ser mais presentes nos cuidados com os idosos. Concordo plenamente. Acho que com os idosos, toda a certeza. A gente... Eu já pedi meu pai tirar a barba, porque eu acho que a ah. barba também pode ser um foco de contaminação. Se você cai gotículas aqui na barba, não cai na boca, mas cai na barba, como será, né? E fora mas... que se usar a máscara, quem tem a barba é, também não protege. Não vai proteger. Então é fake news, tá, gente? Se fala... Saiu fake news aí que o governo americano mandou tirar barba, não mandou tirar barba, não sei disso, nem sabia disso Eu, estou... Eu estava pensando com o biomédico, gente, quem tem um monte de barba, pelo no... no rosto, né? É muito mais difícil a higienização Então a gente não pode ficar também levando a mão pro rosto toda hora Então a gente tem uns cuidados que a gente não percebe são uma situação dessa que a gente percebe o quanto a gente é viciado E o quanto a gente faz coisas aí que não deveríamos fazer, né? Então vale ressaltar também que os idosos que têm muitas, muita barba seria bom tirar nesse período depois ela cresce né gente cresce, outra menina. coisa como a Dra Ana falou do filme para vocês assistirem queria indicar um canal do YouTube assim assistam mas quem for ansioso tiver síndrome do pânico qualquer probleminha assim de muito nervosismo não assista tá é um <risos> biólogo virologista uhum. o Atila e Amaranto ele tem doutorado na área de virologia e ele está fazendo um serviço para mim eu acho sensacional, fantástico, de esclarecer para a população o que, que é realmente o perigo que a gente está enfrentando. Então vocês procuram no YouTube é Átila e Amaranto e lá vocês vão ter informação mesmo de biologia a respeito de disseminação viral. Qual, qual o cenário epidemiológico que a gente está no momento? Medidas de prevenção? O que, que a gente tem que esperar dos próximos dias, que é o maior anseio né, nosso hoje? Vale a pena. Ô, Carol, escreve aqui embaixo, pessoal, o nome do Deixa canal. Deixa eu escrever. É erro. É. Aqui. Vou colocar o Instagram dele também. É. Mas os mais... vídeos são todos no YouTube, tá? Uhum. Outro pessoal que também está sempre esclarecendo é o pessoal da Sociedade Brasileira de Imunologia. Instagram, que aí são redes sociais confiáveis, né? Que senão a gente começa a